A ocorrência no Ministério das Infraestruturas no dia 26 à noite foi mais uma ocorrência de, das mais 500 que aconteceram em Lisboa. Foi devidamente processada, foi elaborado o auto notícia respectivo e remetido à autoridade competente, que é o Ministério Público. E, portanto, para além disso, obviamente por eh, por eh, dever de reserva, eh, não, não vou não vou obviamente alimentar nem vou nem posso nem posso falar sobre o auto notícia que reportamos ao Ministério Público.